Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo eu vou estar te mostrando que de fato dá pra ganhar dinheiro vendendo produtos digitais no Mercado Livre, tá? Se você ainda não viu aqui, tem vários vídeos aqui no canal onde eu mostro que de fato, eu mostro como fazer mineração Mostro que de fato dá pra ganhar dinheiro e agora eu vou te mostrar com mais fato ainda, tá? Que de fato dá pra ganhar dinheiro, tá? Só que antes da gente continuar, antes de eu te mostrar, tá? Eu vou te fazer uma coisa, tá? Vou fazer uma coisa aqui agora Eu nem ia fazer, é raramente faço isso mas eu vou te mostrar agora por dentro do nosso treinamento de Mercado Livre de venda de produtos digitais. Mas daqui a pouco eu te mostrar. Tá? Antes de te mostrar e continuar, tá? Vou pedir para você aqui agora, tá? Não perde tempo. Você que chegou aqui nesse vídeo de alguma forma, não sei se você quer hoje para queda ou se você já é inscrito no canal. Se não for, não perde tempo, se inscreve, tá? Já se inscreve no canal e vou pedir também que você se inscreva no canal da nossa parceira Agna Almeida, tá? Que é essa daqui é uma máquina de mídia. Cara, aqui tem conteúdo sensacional, tá? Se você quer fazer design profissional tá aqui sensacional tá aqui é o canal Máquina de Mídia tá aqui até o canal dela e por sinal acabou de publicar um vídeo agora há pouco tá acabou de publicar um vídeo agora há pouco vou tá deixando o link desse vídeo aqui abaixo desse vídeo tá aqui na descrição tá deixando o link dela canal sensacional conteúdo de extrema qualidade aqui de fato você vai aprender como criar conteúdo de qualidade para para seus projetos tá como você criar essas mídias um exemplo no canva ela é fera de canva tá inclusive é, assiste, assiste o, canal dela aqui. o canal dela aqui, você vai ver que é coisa top mesmo, tá? Quando eu recomendo, que é coisa de primeiro, senão eu não recomendaria, tá? Tá aqui essa nossa parceira, Agnomédia e aqui você vai aprender muita coisa, vai lá, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal dela também, que você só tem a ganhar, tá? Sem muita enrolação, vamos pro que interessa, né? Olha só, deixa eu entrar aqui, na, aqui no Mercado Livre, vou te mostrar aqui, tem muita gente que a, a gente vem aqui e fala do, do, do, dos métodos, das fábricas que a gente trabalha, tem muita gente que já desacredita, né? E eu vou te mostrar aqui que de fato dá para ganhar dinheiro vendendo produtos digitais no Mercado Livre, isso mesmo, se você não sabia, sim, é possível você vender e tem uma renda mensal aí que complementa aí você vender é, vender produtos digitais, tá? José, como eu vou conseguir esses produtos? Cara, é muito simples, tá? Você compra é, esses packs, você vai você compra lá um pack do Canva lá, que tem lá, sei lá, 40, 40 packs do Canva. Cara, você vai lá e transforma em 40 produtos. Isso mesmo, você transforma em 40 produtos. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Segura um pouquinho aí pra te mostrar daqui a pouco que dá assim para vender dá para ganhar dinheiro Eu vou provar para você eu vou provar que de fato a pagar dinheiro tá olha só vou entrar aqui na minha conta tá? Essa é a minha conta do mercado estou a, é a minha conta aqui do Mercado Livre vou clicar aqui olha, essa é uma conta que eu comecei a, a, a subir produtos nela tem um mês tem uns 35 dias que eu comecei a subir produto nela tá e vou clicar agora aqui eu vou vir clicar aqui vou clicar em conta nova tá vou vir aqui em, em, em vendas isso é aqui para você ver tá? e vendas olha só hoje tá produtos digitais hoje é dia 2 você pode ver que é dia 2 do 6 de 2022 dia 2 do de 2022 é, e 35 dias eu acabei fazendo, fazendo aí 76 vendas. cara 76 vendas de produtos digitais sensacional tá fiz mais de mil reais exatamente mais de mil reais com produtos digitais uma conta nova tá uma conta nova. Mais de mil reais, 76 venda total. Olha a quantidade de venda que eu fiz hoje, dia 2, tá? Gente, cara, você quando, quando você pega o jeito desse negócio aqui, você vai vender todo dia. E eu vou te mostrar aqui que eu vendo todo dia, tá? Aquele negócio de eu vou atualizar aqui de novo para você ver que não tem aquele negócio de editar, tá? Olha só, vou atualizar, uma deixar atualizar aqui. Atualizou, vamos atualizar novamente para você ver que não tem corte. E olha só, tá? Olha só, pessoal, olha, olha aqui ó. dia 2 de junho, tá? Dia 2 de junho às 19h30, 19h39. Tá? É. Aqui. Esse, aqui ó, essa aqui, é Essa vendinha aqui, né? Essa daqui, dia 2 de junho. Dia 2 de junho. Dia 2 de junho. E dia 2 de junho também aqui também, tá? Aqui é dia 2 de junho também aqui. Aqui foi, aqui foi ontem, dia 1. Tá? Nós viu, daqui para cima foi dia 2. Dia 1, tem mais um aqui. Esse aqui é de dia 31. Nesse dia 1 aqui só fiz uma venda de 31. Dia 31, dia 31, dia 30, dia 30, dia 29, dia 29, dia 28, dia 28. Todo dia, olha isso aqui, olha isso aqui, tá? Agora vamos dar uma olhadinha aqui no meu e-mail, dá tá? para você ver e vou colocar aqui, pesquisar aqui também. É, olha só, você vendeu, que é a mensagem que recebe do Mercado Livre, você vendeu você vendeu vamos ver se é, se é assim que aparece boa isso aqui mesmo olha só é você vendeu olha isso aqui tá olha a quantidade de venda tá gente dá para ganhar uma grana vendendo produto no Mercado Livre produtos digitais e eu ensino passo a passo como fazer isso tá então, olha só caso de fato dá pra ganhar dinheiro tô te mostrando aqui tá te mostrei no meu e-mail agora há pouco que dá para ganhar dinheiro tá vendendo produtos digitais e o que seria esses produtos digitais é planilha é molde esses esses moldezinhos de, de roupa mojo de cueca mojo de camisa polo cara infinidade é template do canva template de photoshop e se o cara é muita coisa que você pode vender você não tem ideia você não tem ideia do quanto é possível vender e há é muito dinheiro vendendo produto digitar no mercado livre tá olha só aqui agora se você conhece esse vídeo aqui é mais para mostrar para aqui para as pessoas que tem um pouco de receio tá isso aqui é mais vamos falar de um review tá um review, é, é, é, é, vamos colocar como reviews, tá? e como reviews que de fato tô mostrando para você que o que eu ensino tá eu faço realmente eu faço eu ensino para turma tudo que tudo que você tá vendo aqui eu ensino dentro do treinamento tá e agora eu vou te mostrar por dentro do treinamento que, é que você vai encontrar tá aqui dentro do treinamento tá faltou de dois a três mil reais com produtos digitais no Mercado Livre no módulo 1 um, tá é, começando no Mercado Livre tá é tem quatro aulas módulo 2 imagens e criativo 15 aula, cara, que você vai aprender a fazer todos os criativos, e, sério mesmo, você vai aprender todos os que for de criativo, de imagem, para seus anúncios você vai criar, tá? Módulo 3, a gente vai colocar a mão na massa, tá? Colocar a mão na massa, Essa aqui, esse módulo aqui, quem grava é a nossa parceira, lembra que eu falei para vocês se inscrever no canal da Agna? Nossa amiga Agna Almeida aqui, se inscreve, olha só, olha as aulas que tem aqui, tá? Analisando material para criar aula 1, é, definindo material e estratégia de criação, colocando a mão na massa tá né de camiseta ela queria do zero ela, vai, ela te ensina que já do zero esse meu capzinho é para você anunciar é finalizando a questão do meu cap é primeiro espaço do criativo olha só olha, olha a quantidade de aula então tá aqui essa primeira aqui é imagem criativo tem 15 aula tá módulo 3 mão na massa 7 aula aqui quem vai quem já aí aqui já quem gravou essas aulas foi eu tá ok é, anúncio do zero, vou te ensinar como você criar um anúncio do zero, totalmente do zero, no, isso mesmo, totalmente do zero no Mercado Livre, você vai aprender como criar esse anúncio, tá? Como criar seus anúncios usando produtos da pasta, o que seria isso aqui, um exemplo, imagina comigo, pensa comigo aqui, você comprou um produto, um, pô e agora, comprei o um produto, o que é que eu vou fazer agora? Como que eu vou criar esses anúncios? Aqui eu te mostro o passo a passo completo, como que você vai criar esses anúncios, aqui é só uma aula só, tá? Código de barra, para que que esse código de barra, José? Esse código de barra é para que? Para que seu anúncio tenha mais poder de, de ranqueamento no Google, tá? Então, é, o mercado ele não não é obrigatório colocar, mas quando você coloca esse código, eu, esse código aqui, se você assistiu o treinamento, você vai ver o que se traz esse código. É um código quando você coloca esse código e com isso faz com que ele acabe posicionando no, no, no, no Google, tá? Um exemplo, se precisar aqui no Google é Pack do Canva. Olha só isso aqui, a PEC do Canva, olha só quem que aparece, vai aparecer muito Mercado Livre, tá, vamos deixar aqui, olha lá, Mercado Livre, tá, Shopee, é em boa parte aparece Mercado Livre, tá, deixa eu ver, é, Mercado Livre, se eu colocar aqui em, em, em, em Shopping, tá, que é na verdade para compra, olha quem que aparece aqui, ó, Mercado Livre, Mercado Livre, Mercado Livre, Mercado Livre, Olha isso aqui, então a gente ensina como você, ter esse, como você ter esses produtos, como comprar, como aderir, como fazer, como aplicar tudo isso aqui, a gente ensina passo a passo completo, tá? Então, descendo aqui, continuando, escolhe de barra, mercado turbo envio automático, cara, aqui que tá o negócio, tá? Aqui que tá o negócio, aqui a gente ensina como você entregar esses produtos de forma automática, imagina que você fez 15 vendas no dia, cara, tem umas configurações, tem, uma, tem, tem duas formas de entregar o produto, a primeira, entrega aqui, o o o produto de forma automática, sim, é possível entregar de forma automática. E outra também você pode estar entregando através do e-mail. Quando alguém faz a compra, você pede o e-mail dele e através do e-mail você faz o envio para ele do produto. Sim, é produto digital você envia por e-mail essa pessoa baixa lá no computador dela, tá? É, essa ferramenta Ometa, tá? Essa ferramenta, a ferramenta de duplicação de anúncio, que seria duplicação de anúncio. Eu ensino a você encontrar anúncio, tá? A ensino a você encontrar anúncio no Mercado Livre, anúncio que tá, que está vendendo tá que seria a mineração de anúncios e com essa ferramenta que você consegue copiar literalmente copiar José vende vende que eu tô te mostrando que eu fui aplicando essa estratégia 75 venda vou te perguntar agora eu vou te fazer fazer uma pergunta agora em 30 dias você fez 75 venda é, no YouTube é, no seu site a não ser com tráfico pago você fez bem mais tá tráfico orgânico Nesse caso, eu estou utilizando o Mercado Livre de forma que eu não estou pagando nada. Claro que, depois que, eu pago, que eu, depois que eu vendo, eu pago a taxa do Mercado Livre. Mas primeiro eu vendo, depois o Mercado Livre, o Mercado Livre me tira a taxa. E eu ensino isso aqui totalmente de forma bem simples, tá? Bom, então, módulo 4. É, dicas para vender sem bloqueio. Bônus aqui, você recebe alguns bônus aqui. Inclusive, então você recebe alguns produtos gratuitos para começar. Então, José, eu estou com o dinheiro para comprar o treinamento, mas não tenho dinheiro para comprar o curso. Não se preocupa. Aqui você... Já começa com 10 produtos. desses 10 produtos, se você utilizar a sua criatividade, você vai conseguir fazer. Cara, vai fazer muito produto, tá? Claro que a gente sim, sua mãe você está conseguindo produto. É, dentro do próprio treinamento tem, tem lá é, como você conseguir mais produto. Quer conhecer o nosso treinamento? Para você ter ideia do que eu estou falando, é, você pode, claro, você tem 7 dias de garantia, você pode pedir o reembolso, isso é um é direito seu, caso você não goste de treinamento. Mas até agora, até agora, exatamente, ninguém pediu o reembolso do no nosso treinamento, que é um treinamento bem completo, uma didática show de bola, um passo a passo completo, tá? Então é isso aí, basicamente é isso aí, como vender produtos digital no Mercado Livre. Te mostrei aqui que de fato funciona, te mostrei que eu faço venda todo dia, tá? Faço venda todo dia e te convido agora a você fazer parte. Da, do nosso grupo de alunos, tá? A gente tem um grupo no WhatsApp todos que compraram treinamento participa do grupo WhatsApp onde a gente está lhe dando orientações e dando maior suporte beleza eu vou ficando por aqui só não se esquece tá só não se esquece de se inscrever em nosso canal você se inscrever no nosso canal você ajuda a gente a crescer a gente ajuda o nosso vídeo chegar mais longe se for possível tá compartilha com seu amigo compartilha sua rede social compartilha no seu WhatsApp e pode ser pessoas que tenham precisando também essa informação e com isso você acaba ajudando ele e nos ajudando tá lembrando também que na descrição desse vídeo vai ter o canal da nossa amiga Agna, tá? Agna Almeida, onde você vai aprender, tá, cara? Criar tudo que for de imagem, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.